Olá malta bem vindos a mais uma aula da HTML CSS JavaScript Esta aula é a nossa terceira aula E hoje vamos essencialmente uh, abordar alguns conceitos Como header, footer, as tags header, footer, a tag figure, a tag amg okay? Vamos ver como inserimos uma imagem num documento HTML, numa página web. Vamos ver para que serve a tag I e uh, o article. Tag article. Vamos também uh, relembrar ou ver algumas, algumas tags de, de formatação. Code. Esta tag code serve para formatar código computacional como HTML, como C# ou seja, de limitar este código, ok, dentro destas duas tags podemos ter for int igual a zero, ou seja, <coughs> essencialmente estas duas tags sabem para o que está dentro dela para delimitar o que está dentro dela que é código computacional Vamos também ver para que é que serve a tag var que serve para criar uma variável em HTML. Isto por um bocadinho para alto A tag é m que serve para dar ênfase a uma frase E a tag strong faz o mesmo que a css quando nós tentamos alterar de grito uh, até que se que é aplicado a parágrafo ok aplicado a parágrafo uh. sendo que se eu tiver isto por exemplo dando aqui um exemplo muito rápido e se eu disser aqui olá e entre Strong e Barr Strong disser mundo, a nossa palavra mundo vai ficar a negrito. Bom, malta, então vamos lá começar uh, com o Sublime Text. Vamos uh, rever o desafio da última aula, que era é comentar uma um extensão, ou mesmo fazer o um comentário em HTML, como é que, como é que nós fazíamos. Não sei se descobriram, se fizeram esse trabalho, se fizeram o trabalho a de descobrir, mas é assim que se faz o comentário HTML, ok? O comentário HTML é assim, eu aqui posso escrever, posso por exemplo escrever Ida Ou seja, uh, o cabeçalho é esta parte, ok? IADA. Este rel. Uh, ficou numa das aulas anteriores falei, isto é a relação, ok? Link, relação é uma folha, estilo. O nosso caminho é CSS style.css. Em relação às fontes, malta, que eu também tentei alterar, as dificuldades. O nosso CSS só conhece determinadas fontes. O programa não só conhece determinadas fontes, ok? Ele só conhece determinadas fontes como o Arial por definição só conhece algumas fontes, ok? Serif. Agora imagina como é que... Agora que querem uma nova fonte, querem uma nova fonte. Como é que fazem isso? Tem que iniciar aqui uma nova instrução uma nova font face. Dizer aqui font family e entre películas dizer o nome da fonte Aliás o a primeiro a primeira, a primeira passo a fazer é criar aqui uma pasta fonts O segundo passo é através da internet e eu recomendo aqui o google fonts Ir buscar a fonte que desejam. Não é? Procurar a fonte e ir buscar a fonte Depois assim eu para aqui arroba a roupa fonte face uh, abrir as chavetas ok sempre fonte final e dar o um nome Rachel source Ora bom, como eu estava a dizer, e temos que indicar aqui source URL, que é o nosso caminho. Neste caso, como o nosso ficheiro style está no, na, na pasta CSS, temos que voltar atrás não é? à raiz, ir à pasta fonts, racial.tf. Estão a ver, malta? E temos que indicar o formato. Formato TrueType. Neste caso é TrueType. Em muitos dos casos é TrueType. Ok? Depois, basta aplicar a fonte aqui ao nosso estilo. Neste caso ao nosso IDA. IDA, peço desculpa, enganei. Neste caso ao nosso H1. Ok? Então, se eu quiser, por exemplo, para o Roboto light está o nosso h1 robotolite e azul Que estou a aplicar aqui o h1 esta mas aqui que a cor é azul ok Bom vamos ver o que é que um então, um é um Então o Eder geralmente fica dentro do corpo aliás vocês já têm aqui um Eder, olá mundo, tem o título Olá Mundo Ead Eu podia apagar este H1 uh, não podia apagar o H1, peço desculpa, podia apagar o estilo do H1, ok? ou melhor substituir este estilo por IDEA Isto implica que tudo o que estiver dentro do IDEA vai ficar com aquele, com aquele tipo de letra se for um parágrafo, se for um título vai ficar com aquele tipo de letra e com e a, a corresponder a todas as regras que estão definidas para o IDEA as regras da CSS que estão definidas para o IDEA que estiver, imagens, tudo. tudo tem que responder a regras do líder. Claro que lá dentro posso alterar se aqui, se aqui tiver um reader. Se tiver aqui um líder, ok. E se eu disser aqui classe Blá, o que vai mandar no, na formatação do H1 é o Blá. Tem que ter aqui um Blá. Aqui uma classe Blah E O que vai mandar é o que tiver ali Não é o que tiver aqui Ou melhor Vamos a fazer uma experiência Vamos cortar isto E colar aqui e vamos dizer aqui cor vermelho. E aqui a é cor está azul. Só assim uma coisa muito simples para vermos. Reparem, cor azul. -tá que ele respondeu ao vilão, ao não é? A nossa classe. Cor azul. -tá fonte a 30 e a negrito. Supostamente está negrito. Uhum. Só para ver, comentar esta CSS, esta regra aqui da CSS. Bom, não tem. Acho que o negrito aqui está a ser, está a ser ignorado, mas não, não é grave. Está bom, então cuidado com estas regras porque uma coisa é fazermos isto outra coisa é dizermos Eu quero aplicar ao líder todo, estas regras estão aqui Footer O footer roda para a nossa página Ou o roda para a nossa página Ele serve essencialmente para adicionar o, o, as informações de contacto, as informações de copyright, as informações de, relacionadas com o autor, contacto, o mapa do, do website, ok? Ou mesmo para ter um pequeno botãozinho geralmente aqui do canto, no, canto, no canto inferior direito Aqui um pequeno botãozinho que me permita através de um script, por exemplo, voltar ao início da página. E o furo, então, eu posso dizer, por exemplo, p e pequenas e aí não, E Todos os direitos são do hip, portanto. E posso aplicar aqui já o estilo ao footer. O estilo ao footer dizer: olha, meu footer tem uh, cola. Tem cor black, tem um alinhamento de texto middle, não, middle não quero, quero right. Tenho um alinhamento, peço desculpa, tenho um alinhamento de texto à direita e tenho um font family e eu quero uma fonte family diferente eu vou aqui adicionar uma nova fonte family só para propósito para ver um exemplo @font-face chavetas font family Películas unrealized SOURCE URL Temos que voltar atrás Malta, okay. Na, a, a raiz e depois ir às fontes E ir a fechar ponto E indicar o tipo, o formato Formato To the type Ok está a nossa fonte declarada E pronto a ser usada aqui embaixo na nossa regra Fonte family s. Eu escrevi o com Com maiúscula Vamos ver malta como é que ficou Ipca é 2016 todos os direitos isto está muito durado eu quero isto mais pequeno Footer Font, family, eh, font size 10px Ok Não 14 Agora está pequeno mais nem 8 nem 80 E porque é 2016 já Bom o seguinte exemplo é o da imagem acho eu o Seguinte exemplo é o Figer. Uma fire permite-me meter lá dentro uma várias imagens e é isso que eu vou tentar fazer agora fire já tem aqui uma imagem, uma imagem reparem a minha source uh, é o AMG, não é? Já criei aqui uma pasta AMG. Eu gosto muito de aviões e portanto meti aqui também as fotos de 3 aviões. Uh, AMG. 1 uh, OK é o nome do fecheiro. Alt Smile Face. Não é importante. E defini aqui uma classe para formatar a minha imagem. e agora vou dizer aqui vou tentar receber uh, outra imagem né a dois jpg jpeg classe mini imagem AMG Source AMG 3.GPG Classe Minimash. Tá bom? Esta tag da AMG, se reparam, é das únicas tags que não fez. Não fez. Não. Ok. Ela não exige que seja fechada não é AMG e barra AMG não é AMG e simplesmente chego aqui e fez com este com este símbolo não é com este como há tem que declarar aqui um no novo, um novo símbolo para acabar não é? hum. mas não preciso do facto de fazer agora ou de mostrar que não preciso do facto de fazer Isto ok Não é necessário tá bom? Isto é uma pequena promenora aqui Só para salientar Agora guardamos a página O malta, reparem dois, três, minha imagem, minha imagem. Vamos dar aqui uma margem às imagens. Vou tentar dar aqui uma margem. Formatar diretamente a Firebird, ok? Portanto, Firebird. Display. Block. e vamos deixar margin left dois pontos dez px Aliás margin left e margin right uma condicionada aqui especial imagem 10 pixels Ok não é importante Eu estava a tentar a imagem aqui entre as imagens Ok Mas É relativo Vamos investigar isso e numa aula mais tarde uh, comentámos. Numa aula mais tarde voltámos atrás para ver, para ver este, este, esta situação. Agora, malta. Uh, a AMG já está. A tag I é usada. Para que quando, se, quando queremos referir um termo técnico. Ok? Tag i é usada para quando queremos referir um termo técnico. Por exemplo, uma RAM é uma memória de acesso aleatório. É verdade. RAM é um termo técnico, ok? Uh, I, uma I barra -I RAM e fechamos o I outra vez é uma memória de acesso aleatório. O I vem é em itálico. Ok. Está aqui em itálico e em letras maiúsculas. Sim, em letras maiúsculas fui o que escrevi, mas pronto. Está aqui em itálico, ok. Em que, neste caso, o RAM é a memória de acesso aleatório Article. E a nossa aula está quase acabada, gente próxima aula, vamos ver o que é que vamos fazer. Eu logo vejo e logo darei a aula. Article: Podemos pôr aqui o article aqui em cima acima do, do, do footer. O artigo sai, por exemplo, para exprimir uma notícia. Sai, por exemplo, para exprimir uma notícia, ok? Podemos ter aqui, por exemplo, o um H1 outra vez. A Escola de Tecnologia está em construção. Vamos ter aqui um HR. Este HR uh, não era bem para aqui. Vou pôr aqui um R. Explico já o que, é que, que é que significa este HR. Uh, este, agora podemos pôr aqui um P. Vai uh, haver impedimentos ao trânsito. E certamente muito barulho nas aulas Aliás não vou pôr bem, eu gosto de brincar um bocadinho com a lógica e com a aplicação Portanto vou dizer mesmo A Construção da Escola de Tecnologia Implica haver impedimentos ao traço e certamente muitos barulhos nas aulas barra P. E este H1 está formatado, ok? Este H1 está aqui. Não, não está. Não está, mas eu ponho já formatado, ok? H1 porque eu substituí ali em cima pelo header. Topo. O topo geralmente é, quando é o título ok? É o que leva o título. Pode levar um outro parágrafo, mas é caracterizado por levar o título essencialmente. Agora temos aqui um P, um parágrafo, ok? E vou formatar este parágrafo aqui diretamente. Color Dois pontos blue e chega-me. Mas ainda vou dizer aqui mais uma coisinha. Classe é igual. Notícia. Notícia. A notícia. Chama-se. Classe. Ok. Chama-se. Uh como se chama? A notícia já está escrita, ok? Na verdade já está escrito. Mas. Vou dizer que Font Family. Tem. O eh, roboto roboto Bold. Pode ser o Bold. É pode ser vou levar por isto aqui em negrito um bocadinho para lá no mar Robot Portanto vou aqui não é -me usar uma fonte face é, Esta aula é muito boa para, para irmos com calma a ver tudo fonte face uh -huh. Ah tá bom Já estava aqui a ficar assustado front Family Robot Source Url Muito cuidado com os pontos civil acompanha mandá los Saber quando é que tem que ser usados Url fonte roboto-bole.tdf E a costa está azul Certo Exato A classe chama-se noticia Tá bom, vamos ver como é que isto fica. Se não se não está diferente do que eu espero, fica assim. Mas falta formatar o meu H1. Porque é que ele não está? H1 do meio Ah está aqui, peço desculpa estava aqui a fazer confusão Esta, é que é o meu H1, a escola de tecnologia está em construção A construção da escola de tecnologia implica impedimentos já está certamente muito bem nas aulas Mais, code Vou tentar fazer aqui um, um exemplo com o code ver o que é que isto vai dar. Que eu não, nunca fiz nenhum também, não é? Mas vamos ver aqui se isto resulta ou o que é que sairá daqui. Portanto code barra code Ora bem gente, quem é que sabe ser Sharp? Hum? Para tá começar já assim Int igual a zero Ah! Não pode ser assim malta! Int número 1 um, Zero Int Soma resultado a soma mais número um. este soma não quero este soma aqui ok não preciso dele agora vamos ver aqui o cold Será que o code me permite definir a minha linguagem? C Sharp okay. Tenho a mudar aqui o estilo ao code Está aqui malta um código, um código uh, devidamente formatado. Se reparam com a letra da que, que, que, que pronto, é a letra dos GDS, não é? Visual Studio, etc. Isto aqui um código não está formatado para C Sharp, é evidente, não está assim, está assim, todo inteiro e, e em linha, mas isto para pressupõe que é o código C Sharp int número 1 igual a 0, int resultado, uma função somar em que recebe uma soma, ok? E o meu resultado é soma mais o número 1 que é 0, vai poder sempre a soma e retoma o resultado. E depois poderia por aqui aqui abaixo escreve resultado e ali iria me dar o resultado. O var permite criar uma variável. Não vou ver isso. Eu vou tentar ver exemplos e depois de mal a seguir dois exemplos. O em permite me dar a ênfase. Ou seja, aqui é em podia dizer aqui é m não queria fazer isto podia dizer aqui é m fim de m aqui não implica ok este implica é muito engraçado de facto implica mesmo e lá está aqui o ênfase aqui muito bem explícito implica E o Stone vamos só escrever aqui uma palavra, uma coisa muito simples, o fazer fazia, fazia isto p style igual color as pontos black falta aqui o meu Y grego Olá Strong Mundo Falta aqui o espaço Olá Mundo Para terminar a malta CSS CS. Tem palavra. daqui é. da uma coroa. Ao background, nunca tinha visto isto para já. Color, espero bem no tutorial site FFF. Tá bom. uma meu leader. vou deixar a cor, vou deixar o texto, a fonte. E vou só acrescentar. Já vimos que no nuclear à fonte. O HR, eu tínhamos esquecido é assim, malta. O HR serve para dar uma alteração automática, ok? Uma quebra. Por exemplo, imagina que aqui tínhamos dois artigos Um artigo falava sobre o carro novo que saiu no mercado E outro artigo falava sobre uma regra matemática que... Uma nova regra matemática que foi descoberta por um cientista qualquer Não é? Fazíamos aqui dois artigos E fazíamos aqui o HR no meio Para dar uma quebra, uma quebra de linha é no fundo uma câmera Depois mais tarde vamos ver como, vamos ver exemplo do THR e como formatar este THR na CSS. Está bom Malta? Por hoje é tudo. Subscrevam, não se esqueçam de subscrever e até à próxima aula, tá Malta?